Cê não é o um cigarro e mesmo assim nós já te traga Cê tenta rimar intercalado, faz trocadilho e estraga Meu parceiro, cê não vale o baseado e nem a baga. Não sou o Hulk, mas tô incrível e o Hulk esmaga Aê! Comédia agora sai fudido Porque não adianta nada, pode puxar nos quadrinhos Enquanto cê vive uma história dentro da HQ Sou herói das ruas depois de Cristo, depois de você E não é descer muito menos a Marvel Porque meu verso é flexível, sua mente que é maleável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 Pra mim você é um vacilão, comigo tu tá sendo uma não. herói das ruas, vivo o suficiente pra cê se tornar vilão, oh! violo somente sem competente, quer ganhar de mim? rimas boas, competente, até porque cê não tem qualidade, na Hebe você dá selinha, o Rime é um selo de qualidade, oh! ei, eu falo sério, seu primeiro encontro com a Hebe vai ser no necrotério, oh! é por isso que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 Deu pra ver que você vai perder, pois tem na base. Expondo somente fácil, mano, tipo um kamikaze. Tá ligado que agora, parceiro, cê treme na base. Veio o curto discursinho, pronto, eu abalei ele inteiro com só uma frase. Você já fica pra trás, porque você não é forte Tô ligado, parceiro, o que conta o prado? Você tá de frente com a morte, eu te espanco, Com facilidade, porque eu não tenho suporte Conheci o gatilho mais rápido do oeste Eu sou pente mais cheio da norte Não sei como você passar, então toma Eu não falo idioma das cobras Eu nem quero interpretar o que você fala Você toma na cara, então a mão de obra Parceiro, você já acaba Eu construí um apartamento na sua mente O que, que você fala? Ai. Se você quiser, mano, eu demonstro. Faço rap, vou além. Você sabe mesmo mano, que eu demonstro, faço rap, você não tem, é por isso que cê tá encosto. E quando eu te amassei lá no Coliseu, na aldeia e no mar de monstros, hein? Oh! pra mim, cê falou que tem zona de conforto, mas acho que é o contrário, nem é assim. É você que tá no ponto morto, acho que o Prado fala, se revela. Ele bota peito, aquele é a favela. Mas fora da aldeia, cê não arruma nada, porque você não tem panela. Né? Oh! Sempre é, sempre assim, você sempre usa o mesmo argumento de novo. Aí Prado, eu vou te amassar. E quem vai entender. Interpretar é o povo. Você falou que abalou com uma frase. Pelo contrário, eu sou MC Nel. Hoje o Prado não tá de boné, mas pelo visto o Prado tá muito chapéu. Tá... É por isso, meu mano, que eu sou verdadeiro. Faço meu rap, você sabe, meu mano, que esse é o estilo brasileiro. Eu posso ter começado em um último, mas eu vou chegar em primeiro. Prepotência não vai ter o terceiro. O feitiço virando contra o feiticeiro.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 Sabe qual para improvisação? Tava falando até do seu cigarro, espera ele fazer conseguias no seu pulmão. Cê tá ligado que eu vou avante? Quando ele fazer conseguias no seu pulmão, não vai botar a culpa no Kant. Sabe muito bem que eu faço um free, por isso que eu tive que te admitir. Claro que eu faço conseguias hoje eu mato o prato e vocês morrem de rir. Em toda risada seu idiota! Cê falou mesmo que o Kant veio virar chacota!